Gente, gente, esse é o hotel que nós estamos aqui em Londres Cara, peraí, olha pra lá Portas, portas, portas, portas, portas Pra cá Portas, portas, portas, portas, portas, portas Calculando aqui, por baixo Eu acho enganado, mas por planta deve ter mil apartamentos, mais ou menos, são sete andares, Este hotel em teoria deve ter mais ou menos sete mil apartamentos, será que ele é grande? Olha o outro lado, lá ah, no outro lado a mesma coisa, cara e quando não tem ninguém Chega a ser meio fantasma. É Londres, gente. O hotel é bom, é bonzinho, quebra um galho. Mas olha, dá uma olhada. Quer dizer, questão de localização, ele tá 100% top. Um lugar bem localizado. Mas tá bom, é isso. Vamos lá. Ali eu acho que é o guia, Pedro. E é ele mesmo. É muito grande isso daqui. Isso aí, Pedro. Abraço.